Demorou? Oi? Demorou? Demorou. Oi? Eu sou o outro. Vou de ajuda para falar, hein? <risos> você quer um inscrito? <risos> essa é a vinheta. E esse é mais um vídeo do canal. É? Fala Tem certeza? Botão do Excel. <risos> João do Botão. Não, Excel do Botão. <risos> Excel do Botão. Então agora partiram para mais uma maratona de vídeos. Né? Você acha que é só o trovato que fica gravando por LinkedIn, fica trouxendo os anos gravando aqui? O pau come também, trovato. Beleza? E agora nós vamos fazer o quê, Benitão? Abrir lá, voltar para a época do Tutankamon. Você vai mostrar o quê pra gente? Eu queria mostrar para você. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite. Sei lá o que horário agora, que tem nem janela. que vou botar um cubículo aqui, tudo fechado, escuro, escondido. É, oi. A ideia do nossa dessa nossa aula é mostrar um pouco de como é que o Excel funcionava lá atrás. Certo. Para as pessoas terem uma ideia do que é efetivamente a evolução do produto. Hoje a gente se depara com o produto e eu escuto muita gente reclamando pô, o Excel que é uma porcaria que não faz isso, não faz aquilo, ou não funciona. Gente, antes de fazer esse tipo de reclamação, olha pelo retrovisor, tá bom? Olha para ver o que nós já tivemos em termos de evolução da ferramenta e o que nós temos disponibilizado hoje no dia a dia do Excel. E, de novo, é uma ferramenta fantástica. Show. A gente já teve muita discussão, é, inclusive lá dentro do programa MVP, a gente se encontra frequentemente aqui no Brasil. Você até agora não explicou para nós o que é o programa MVP. É, bom, vou explicar agora então. O MVP é um, é um Most Valuable Professional. É um programa que a Microsoft disponibiliza no mundo todo, aonde ela seleciona profissionais que, que detêm e principalmente compartilham tecnologias Microsoft com a comunidade, de forma beneficial. Okay? E aqueles que mais se destacam, aqueles que são mais engajados nesse tipo de ação, anualmente é, prestam contas para a Microsoft desse tipo de atividade e os que mais se destacam nisso recebem o título de MVP. Quantos tem hoje no mundo de Excel? MVP de Excel. MVP, no mundo todo, nós somos em quase 4 mil profissionais em todas as categorias Microsoft. Todas as é. Microsoft? Todas. É, no Excel, é, nós somos, a última vez que eu contei, tem um site inclusive lá na Microsoft que cuida disso, somos em 97. Se não me engano. E três brasileiros. Tem um aqui, três. É, aqui. A Karine Lago, o Felipe Gualberto e eu. E é, eu tenho esse título há 13 anos. Ah, como eu sou um bosta. Mas vamos lá. E. <risos> você acha mesmo? Eu não acho. Mas gente não, eu acho que é coisa pior do que isso também. Eu acho que você é pior do que isso, mas tudo bem. <risos> Bora. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Gente, e. Uh... O que, que eu ia falar mesmo, cara? E lá no, e nesse encontro de, dos MVPs, onde tem eh, MVP de tudo quanto é categoria lá, eh, de tudo de tudo quanto é produto, melhor dizendo, eu já tive questionando deu para eles, dizendo vamos fazer uma enquete, qual é o melhor produto, qual é o melhor software que tem no mercado? E todos foram anônimos que o Excel não podia participar, da da, da, da do concurso do, do concurso. concurso não podia participar porque não adianta, não existe, cara, não só dentro da Microsoft, mas como em qualquer outro lugar um software que dê tanta funcionalidade eh, como tem o Excel. E para coisas úteis, o que é mais importante né? Show. Mas vamos lá. E eu queria mostrar para vocês um pouco como é que era isso quando o Excel surgiu no ambiente DOS. Lembrando, a primeira versão do Excel foi em 1985 e surgiu no ambiente Mac, que na verdade era uma migração do Multiplan que estava no ambiente DOS. Se você... E que não por conta de um erro de estratégia do Bill Gates que eu já falei no outro vídeo. Qual? Ah, assiste lá, cara, te vira lá também. Vai né, aparecer em algum lugar. É, é, em algum lugar, lugar vai aparecer, aparecer o vídeo até o vídeo. Assiste os vídeos anteriores aí que você vai descobrir. Ah, Se for... a gente ganha ganha view. No ganha viu, né? viu, é, né? E curte. Se não quiser curtir, se foda. Tudo, Tudo bem. bem. <risos> o vídeo tá lá do mesmo jeito. Bora. <risos> Vamos lá. Como é que chama esse, esse linguajar que a gente trabalha? Latim é. rústico. Latim rústico. É. Isso é latim rústico. Então tá bom. Bom, muito bem. Aqui eu vou pedir, nós estamos usando aqui uma máquina virtual rodando dentro aqui do, do Windows e era como a gente chamava ou ativava o Excel. Lembrando que Excel, olha que jeito que se escreve botão, é tudo bem? uau, não é aqui que ele tinha que rodar cd ponto ponto, pra quem não lembra ele volta a raiz e aqui eu vou pedir Excel. Nossa, cara, eu lembro das aulas de informática quando eu tinha 8 anos. E aqui nós temos a versão do Excel 2.0 tá ok? A tela aqui disponibilizada aqui a planilha lembrando que não era o conceito de pasta de trabalho era o conceito de planilha, era uma folha para cada arquivo, não tem essa moleza que surgiu no Excel 5.0, que no meu ponto de vista cara, qual a melhor versão do Excel que foi lançada até hoje? A é 5.0, porque ela trouxe uma série de conceitos muito importantes para gente. Ela trouxe a, a tridimensionalidade da pasta de trabalho, ela trouxe o conceito de tabela dinâmica, se bem que tabela dinâmica já existia no 4.0 com outro nome, mas não tinha as mesmas funcionalidades, mas o brilho da tabela dinâmica surgiu ali, tabela dinâmica, autofiltro, a validação surgiu em 97. Foi o que mais trouxe inovação, assim, um exatamente. uma de... Exato, e, e, e trouxe e teve um impacto muito significativo, mas outra grande versão que teve um impacto muito grande foi a versão 3.0, com o início do ambiente gráfico, e a disponibilização do botão de autossoma, que foi o que fez com que, é, que fez o, é, o que fez, né, é, decolou e fez com que o Windows explodisse. Porque as pessoas passaram a demandar o uso do Excel porque queriam aquele software que tem aquele botão que fazia a soma. Tem uma versão dele aqui pra gente rodar também. Bom, e aqui nós temos o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E você pode olhar que o que a gente tem em termos de recurso, muito pobre, né, função, olha lá, tem o deletar e inserir linhas, os três patetas lá, o copiar, recortar, colar Temos lá funções, gotu Pace Special, go formatação. É o atingir meta, já tinha nessa época, ou não? É o ah? gotu é o... Não, o go goto é o ir, para. ir o, para. O ir para. O atingir meta, o Goal Seek, go seek foi go disponibilizado to. no 3.0 junto com o Solver. Show. A que partir é o... do 3.0. Fudido também, né? Cara, Solver. não tenho o que falar. Fudido. Exato. Mas lembrando, o Solver não é um produto Microsoft. É um produto desenvolvido pela Frontline. Frontline, se não me engano, é o nome da empresa, e que cede os direitos Direito para a Microsoft, por uma licença de até 200 variáveis. Se você quiser mais 200 variáveis, você compra deles o produto complementar, que roda também dentro do Excel. Entendi. E é um produto, cara, que não tem o que falar. Por isso que os professores, então, na, na escola não gostavam de usar o Excel. Partia para outras coisas, lindo, GANs, ou esse outro que você falou aí. Porque os 200 variáveis, às vezes, não era suficiente para rodar o negócio. Aí eles não gostavam. Não, cara, vou te falar uma coisa, o é, professor, principalmente de universidade, ele não, que não deve bater bem <risos> da ideia, sabe, cara? Porque primeiro ele gosta de ensinar coisa que a gente não vai usar no mercado. É. Aí você vai lá e você vê o berço da utilização, do não sei o quê, blá, blá, blá. Você vai lá em faculdade, lá em São Paulo, o cara está ensinando, o Java. Ainda bem que é ele, né? Entendeu? É, tá com é, saco é, roxo hoje, ele pode. É, é sabe, é umas coisas assim esquisitas que eles ficam ensinando coisas que eles gostariam de usar, mas que o mercado não usa. Então não adianta, cara. Então o que nós temos que fazer? Ensinar Excel desde Tem que ser matéria básica, igual a gente já falou, em todos os cursos. O Excel, eu ainda acredito e tenho convicção de que ele deveria ser matéria obrigatória em todos os cursos de qualquer universidade. Show. E algumas delas em todos os semestres. Ah, matemática aplicada, economia, administração, sim. E também, por por exemplo, em marketing, publicidade e propaganda, porque era que os caras saem de lá, o que eles mais fazem e é análise. trabalhar com pasta de trabalho, é fazer análise. Então tem que fazer o cara sair de lá usando esse negócio direito, né? Ok? Prego. Vamos lá. E aí você tem, aí por exemplo, o format. O format aqui você tem o número, alinhamento, fonte, borda, proteção de célula, isso tudo aqui você tinha, você tem colocado hoje numa única caixa de diálogo do Excel. E tá tudo separado aqui. porque Não tinha muito o que mostrar, então tinha que ficar explodindo. O menu data, onde você tinha lá algumas extrações, que você podia fazer, conceito de classificação, mas para classificar você tem que fazer o, o set database, senão não rodava, alguma coisa em termos de opções, a parte de macro oh, que fazia não, faz, as macros aqui que faziam no Excel era nojento, cara. E o window que você ia de uma janela para outra. Agora eu queria mostrar para vocês um recurso do Excel. Posso? Fique à vontade. Então tá o bom. O canal é seu. Sim... Eu vou abrir open meu diretório de trabalho aqui. Eu vou abrir a pasta de trabalho produto. Olha lá. Eu tenho a pasta de trabalho, pasta de trabalho, não, aqui é planilha, que era aí no conceito de planilha. E e eu tenho as informações aqui, tenho ela disponibilizada. E, João, eu queria trazer numa célula aqui embaixo uma informação. Por exemplo, eu queria colocar aqui na sua célula o dado do produto 5 do mês de março. Eu tenho que trazer essa informação, número 8, eu queria colocar aqui. Eu quero fazer uma conta, eu quero fazer algum procedimento com ela. O que, que você pensa? O que, que a gente poderia estar fazendo com isso aqui? Isso aí, né? É? Ah. Aqui que nós vamos usar o Proc V com Corresp, a sua favorita. O vosso... tinha <risos> eu ficar quieto aí. O vosso orifício <risos> anal corrugado. Tá? Ou, <risos> <risos> <risos> oh, no atingústico, o teu... <risos> Ai, Jesus, mas por quê? Não, mas dá, dá okay. para fazer. Mas aí só que você não dá, Se dá. você dá ou não, eu não sei <risos> Isso é um problema seu, cara. <risos> no 1 um, você tá tem Proc V essa bosta? Acho que não, né? Claro que tem. A função, a função Proc, ela existe, a função Proc V, ela existe desde a primeira versão do Excel. E ela existe por compatibilidade com o Lotus 1, 2, Show. Existe antes disso, é, existia, melhor dizendo, junto com o Excel, outras funções mais flexíveis e mais poderosas que o Proc, que era é o caso, por exemplo, da função. Um índice corresp, ou um index match, a função índice com a função corresp, é, para que você possa estar buscando o que você precisar. Em que ele permite que ele te dá mais maleabilidade onde você vai procurar, ele permite que você procure na vertical e na horizontal simultaneamente, que não procure necessariamente na primeira coluna, ele é muito mais flexível para esse tipo de trabalho. Mas eu queria mostrar para vocês um truque aqui, que muita gente não conhece, não sabe que o Excel atual faz. E a gente consegue fazer isso desde a versão inicial do Excel. pau tá ok? Vamos lá? Bom, eu quero trazer um número aqui. Antes disso, eu vou fazer uma outra brincadeira aqui. Ctrl asterisco. E até fazendo um teste aqui, não funciona. O Ctrl T. Eu sempre ensino o Ctrl T. Exatamente. E por que eu sempre falo Ctrl asterisco? Porque é o que eu uso desde essa época. Ficou e ficou. Entendeu? Sabe como é que é, velho? Mudar de... Muda a cor da grama, o burro não passa. O burro não passa, exatamente. É mais ou menos assim. Bom, selecionei o intervalo todo aqui. E eu vou pedir aqui na guia fórmula, eu vou solicitar a criação de nomes. Que é o gerenciador de nomes que nós temos não, não é exatamente o que eu estava falando. Era para de seleção. Criar a partir de seleção. Por quê? ele, O Excel vai utilizar o intervalo que eu tenho, os textos já colocados, de acordo com o que eu selecionar aqui, eu vou pedir que ele selecione as colunas usando a linha de topo para isso e a coluna da esquerda. Então eu não preciso fazer isso de um por um. Aqui eu estou criando nomes por atacado. Então você está criando a partir do rótulo da coluna A e do rótulo as linhas, da linha 1. Exatamente, das linhas. Então eu vou usar a coluna A para referenciar o nome das linhas e eu vou usar a linha 1 para referenciar os nomes de colunas. Ao invés de fazer isso de um por um, eu posso pedir que o Excel faça isso de uma vez só. Nas versões atuais, isso tá na aba fórmulas, criar a partir de seleção, caso que o pessoal queira procurar. Exatamente. E isso existe desde então. Tanto é que eu dou um clique aqui no OK e agora indo para o gotu o ir para, eu tenho todos os nomes aqui criados. Por exemplo, ó lá abriu, eu tenho lá disponibilizado, fórmula, gotu eu quero ir para produto 1, tá aqui, ou eu posso pedir o F5 de novo, que é a tecla de atalho que a gente usa para isso, eu posso ir para o mês de maio. Show, tá bom? Com isso, eu é, definir o nome de todo mundo. Uhum. Beleza. Tudo bem? Ótimo. Então agora eu vou aqui e vou fazer o quê? O que você queria mesmo? A gente é o produto 5 do mês de março. Prod 5, espaço em branco, mês de março. E enter. E a resposta já está ali. Nada nessa mão, nada nessa mão e a informação está ali. Detalhe importante. O que, é que nós fizemos aqui? Nada. Nada de especial. Só demos nome aos bois. Nós demos nomes aos bois e pedimos que o Excel numa célula qualquer, eu digitei a fórmula pedindo a interseção. Existem três sinais de intersecção que você pode, três sinais de concatenação de intervalos que você pode usar no Excel. O dois pontos pega um intervalo contínuo, de um ponto a outro. O ponto e vírgula pega aqueles pontos e o em branco pega a intersecção entre eles. Então o que ele está ah. fazendo? Ele está pegando a intersecção do mês de que nós pedimos aqui do produto 5, que é este cara, está fazendo a intersecção com o mês de março, que é este cara. A o intersecção outro... desses dois intervalos é o que ele está me dando aqui. Pergunta, se eu tivesse uma Lá aqui ó, com uma validação de dados. Deixa eu mirar aqui. Ó. Não, validação de dados não, não funciona aqui. aqui. aqui? Não, não, não nesse, mas no 2016. Você poderia, o, o que eu vou fazer aqui, você pode estar tá usando lá também. Tá. Mas aí tem um outro truquezinho. Aqui eu vou colocar o nome do que eu quero. Prod 5. E aqui embaixo eu vou colocar o mês que eu quero. Março. Tudo bem? Beleza. E aqui do lado eu vou colocar numa outra célula para a gente ver depois as diferenças. Eu vou colocar aqui ó, indireto deste cara. É, aqui eu estou usando a versão em inglês, por isso tem que usar o Indirect. Okay. Tá okay? Então, eu estou usando o Indireto. porque o Indireto? Porque o Indireto é uma função do Excel que faz o quê? Converte textos que você tenha disponibilizado em endereços para o Excel. Beleza. Então, eu quero que ele pegue esse texto que está escrito aqui na célula, no caso Próximo. C3, e converta no endereço para mim. Ele está convertendo isso num nome de área que eu estou utilizando lá, que é o PROD 5. Então, ele está convertendo tá okay? na célula A6. Ele está buscando a informação que está em... A6, que é a Prod5. Não, em C13. Não. Pegando a C13, que daí manda para a 6 Que vai mandar, é, não, para a célula onde eu estou usando aqui, que é o e, E14. Então ele está assumindo que o intervalo aqui seria o quê? De, B, de B6 até, B, é, até H6. Tá. Tá bom? E aí, espaço em branco, porque o meu concatenador, o meu conector de intervalos aqui é o espaço em branco, que faz a questão da concatenação desses intervalos. Eu vou pedir. Indirect C14. Indirect de quem? De, desse sujeito aqui. C14. E, enter. E aí eu tenho o então isso responde à tua pergunta, caso eu estivesse utilizando 2016, eu poderia colocar aqui uma validação de dados pegando esses nomes? Poderia. E ao você fazer a troca desse cara de PROD5 para PROD2, olha o que vai acontecer ali, plim, tá pronto. Ou seja, você não precisa nem do PROC-V, nem do índice correspondente nesse caso, para e nem de outra porra nenhuma para você poder fazer Só isso. Só com, vamos supor, com é. com, com, nomeando as células. Mas isso é aquela característica que eu já comentei contigo, João. Dentro do Excel, existem diferentes formas e diferentes caminhos para você conseguir chegar no teu trabalho, tudo bem? Uhum. Você conseguir chegar no resultado final. Qual você vai usar? Aquilo que você sentir mais à vontade. Isso que nós acabamos de ver aqui é, é aplicável em qualquer situação de busca? Eu acredito que não. Em tabelas muito grandes, coisas muito complexas, etc, vai ficar enroscado você está usando aquele, essa estrutura de nomes todas mas você pode estar tá utilizando? Claro que pode Entendi. É, você pode mesclar por exemplo, recursos usando a validação de dados com aqueles intervalos que ele já busca só os pedaços que nos interessa para cada um deles, para que você facilite o seu trabalho, poder buscar isso daqui como por exemplo, produto, centro de custo filial, Show. enfim tem uma série de alternativas. Que caminho que você vai usar? Aquele que for mais adequado, aquele que, for, aquele que facilitar mais o seu dia a dia de trabalho para que você possa estar usando ele lá no seu trabalho. É ali que faz a diferença. Muito bom. Pessoal, recado dado. Benito. Pô, já vamos acabar? porra Cara, é uma máquina de gravação, cara. Eu demoro pra gravar um vídeo nas umas duas horas, você gravou uns 58 hoje só. Queria agradecer mesmo, cara, ó. Faz uns 10 anos aí que eu mexo com Excel. E eu era aquele usuário, não, você sabe mexer no Excel? Não, sei mexer no Excel. Sabia fazer soma, média, igual 90% das pessoas que, sabe, que falam que sabem mexer, falam essas funções, né? E aí o pessoal me apresentou a Fórmula C e foi onde eu abriu a minha cabeça e eu comecei a aprender as novas funções, tornei mais autodidata e vou aprendendo. Desde aquela época eu não tinha um show igual eu, eu tive hoje com coisa tão básica de conhecimento. Então, muito obrigado pela participação. Pros caras aí, vai ser um baita de um conteúdo e foi um prazer mesmo ter te recebido aqui. Ô, gente, eu queria falar uma coisa. Eu tô achando que o João não gostou do que eu falei, porque ele tá me tocando daqui, mas tudo bem, <risos> fazer o quê? Esse cara puta é muito maducado, velho. Ah, Olha, ele tá assim. E ganhei autógrafo não, no Um abraço aqui, né? velho. Ah, lá, ó. Obrigado, viu? Um me abraço e até a próxima. Hein? Pessoal, valeu! E ó, não esquece, hein? Curte o vídeo, mas também não curte o vídeo, <risos> foda-se. Exatamente. <risos>